Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre e galera, notícias bombásticas, tem saído aí recentemente sobre Mortal Kombat, sobre Battle of the Realms, possibilidade de Mortal Kombat 12 e agora nós temos aí a possibilidade também de uma animação exclusiva para o HBO Max em desenvolvimento pela galera da Warner, de acordo com o site Giant Freaking Robot, então é sobre isso que nós vamos comentar aqui com vocês, passar todas as informações que eles trouxeram pra gente nesse site, as as intenções da galera da Warner e também dar a nossa opinião a respeito de algumas informações aqui. Então se você tá curtindo esses conteúdos aí, cara, deixa seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação próximos vídeos, meus amigos. Mas do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acesse a nossa Twitch que tá aqui embaixo no comentário fixado pra vocês ficarem por dentro das nossas lives, galera, que tá muito divertido lá, estamos fazendo sorteios lá direto pro pessoal também, tem vantagens pro pessoal que acompanha as nossas lives, então acesse aí, cara, não custa nada, é rapidinho e vocês também se divertem com a gente todos os dias, basicamente aí na parte da noite. Então vamos lá pessoal, deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a discorrer um pouquinho sobre isso. Seguinte, eu vou traduzir tudo aqui, vocês podem ficar tranquilos, tá? Esse trecho que tá sendo mostrado aí na tela. Não é segredo pra ninguém que Mortal Kombat 2021, apesar das críticas pesadas que o filme teve, alguns problemas que a gente já comentou aqui no canal também, ele teve sim um bom faturamento, tanto nos cinemas, mas principalmente no HBO Max, cara. Ele foi um dos filmes da plataforma que atraiu muita gente para poder se cadastrar ao serviço. Isso especificamente pra poder ver o MK 2021. E essas pessoas acabaram ficando ali. Entendeu? poder conferir outros conteúdos. Seja Friends, Game of Thrones, entre outros seriados, filmes e tudo mais que o HBO Max tem a oferecer de obras da Warner, né? Então, os caras já ficaram muito de olho nisso. Entendeu? Falou: Ó, caramba, Mortal Kombat realmente é uma galinha dos ovos de Ouro aí. O pessoal gosta pra caramba. Muita gente se inscreveu no HBO Max por conta do filme. E aí, com base nisso, estão rolando aí diversos rumores sobre novas obras que podem estar em desenvolvimento do Mortal Kombat em outras mídias, não só de videogames, entendeu? Como séries animadas até mesmo um próximo filme, spin-offs também, que a gente vai comentar em vídeo aqui com vocês a respeito disso, mas com relação ao Giant Freak Robot e essa série exclusiva animada que eles estão querendo fazer pro HBO Max se liguem só, eu vou ler aqui agora na íntegra para vocês entenderem o que está acontecendo Nossa fonte compartilhou que o projeto animado está acontecendo, não fomos capazes de descobrir o quão conectada essa história animada estará com o um novo filme live action. Parece que eles estão avançando com a intenção de desenvolver um universo cinematográfico no HBO Max. No entanto, muitas vezes, projetos animados e filmes live action são tratados como se estivessem em universos separados, porque se destinam a públicos distintos. Eles também são geralmente tratados por criadores diferentes, o que torna mais simples a confecção desse universo por parte daqueles que trabalham nos bastidores. Há exceções, porém, e o serviço de streaming certamente os incentiva a fazer a nova série em um. Um mundo conectado. No momento, a Netflix tem sua própria adaptação com The Witcher. Eles também decidiram criar Nightmare of the Wolf, um filme de animação que se passa no mesmo universo de Witcher. Só nesse parágrafo aqui, a gente já tem diversas informações que a gente precisa comentar aqui e até eu vou opinar um pouco a respeito. Eles falando sobre não saberem exatamente se essa série animada que eles pretendem desenvolver vai estar tá conectada ou não com o Mortal Kombat 2021, que é o filme que eles fizeram. Eu acredito que é bem difícil disso acontecer. Porque são mídias diferentes e elas são tratadas de maneiras diferentes, eles destacaram bem ali cara, são pessoas diferentes que criam estas obras para essas diferentes mídias, eu acho complicado eles juntarem as duas equipes ali para poder fazer um brainstorm, né? e tudo mais e pensar em como eles vão conectar esses dois universos em animação e também nos filmes. Eu acho muito mais fácil eles seguirem essa linha como eles estão fazendo com Mortal Kombat Legends por exemplo né, que eles começaram aí com Scorpion's Revenge, agora a gente vai ter o Battle of the Realms e nada tem a ver com o filme de 2021 que a gente assistiu Esse ano Além do que né pessoal Vamos combinar O filme do Mortal Kombat desse ano aí Ele tem várias falhas Inclusive uma delas Que a gente não curtiu tanto assim Foi o Cole Yang Que é um personagem novo aí Que acabou roubando espaço De alguns personagens ali e tal Ele não se encaixou bem A ideia não foi legal Entendeu? A gente comentou sobre isso na nossa crítica do filme, que vocês podem conferir aqui no canal. Eu acho que seria um tiro no pé eles fazerem uma série animada conectada a esse mundo aí, porque eles teriam que envolver o Kuo Liang também. Eu acho muito mais legal eles pegarem todas essas histórias robustas que o Mortal Kombat tem e eles criarem uma série pra poder explicar, tintim por tintim, tudo que acontece ali, entendeu? Eu acho que precisa de uma coisa sim para Mortal Kombat, porque esses filmes do Mortal Kombat Legends mesmo, de animação, né? São muito legais? São! Mas eles são muito rápidos, cara, é pouquíssimo tempo demais para eles poderem abordar tudo que o Mortal Kombat, que a lore do jogo, né, tem a oferecer Então, uma série animada mesmo, com episódios, temporadas, igual a gente vê a série de TV aí Eu acho que seria o ideal para a gente poder ter um, uma tratativa, né, justa para cada um dos personagens ali e suas histórias E aí, meus amigos, ó, vamos lá, que não para por aí não, vamos continuar aqui, ó O próximo parágrafo aqui diz o seguinte isso fica mais complicado para a nova série Mortal Kombat, uma vez que a franquia já tem muitas histórias por aí. Mortal Kombat tem mais videogames e eles também já têm alguns projetos de animação, como a série da década de 1990, que é o Defenders of the Earth, se eu não me engano, e filmes de animação muito recentes como Mortal Kombat Legends e Scorpion's Revenge. Esse lançamento de 2020, com os talentos de Jennifer Carpenter e Joe McHale, terá sua sequência lançada no final de agosto de 2021, agora, no dia 31, né, que é o Battle of the Realms. Estes não eram lançamentos para o HBO Max, então fazer uma conexão com o filme de live action não está totalmente fora de questão E aí, só finalizando aqui, tem mais um trecho que a gente precisa conferir Eu já vou mandar ele aqui de uma vez e aí, a gente discorre um pouquinho a respeito disso. Vamos lá, ó. O estúdio disse que um dos maiores destaques do Live Action de Mortal Kombat foi a maneira como ele atraiu assinantes do HBO Max. Eles relataram que o público se cadastrou para assistir aquele filme em particular, mas por fim acabariam assistindo Friends e outros conteúdos do serviço, permanecendo ali. Faz sentido que agora eles queiram criar mais conteúdos especificamente para esse público e, então, criar uma série animada de Mortal Kombat que faça parte da mesma história contada no filme de ação ao vivo. Cara, mais uma vez, eu acabei de falar sobre isso daqui, eu acho que não faz sentido. Eles criarem uma série animada se conectando ao live action. Eles disseram sim esse negócio de criar um universo cinematográfico de Mortal Kombat e tal, com muitas coisas se conectando ali. Mas eu entendi que seriam os filmes e possivelmente spin-offs dos personagens do filme, entendeu? O próprio Joe Tazney mesmo falou que ele tem contrato aí para quatro ou cinco filmes que poderiam incluir muito bem aí alguns spin-offs. Mas eu acho muito zoada essa ideia deles fazerem uma série animada e ligarem ela aos acontecimentos. Do filme, eu acho que não precisa, como eu acabei De falar, eles bem mencionaram aqui Nesse parágrafo anterior, a série animada Que a gente teve lá em 1990, entendeu Pra nós que vivemos ali naquela época Éramos e somos fãs de Mortal Kombat Aquilo ali foi uma coisa maravilhosa Cara, por mais que distoie um pouco Do que a gente tem em termos de história hoje Porque lá naquela época, a lore não era Tão desenvolvida como é hoje na franquia Mortal Kombat, entendeu, e nós temos Exemplos aqui, como Mortal Kombat Legends O Scorpion's Revenge, agora tá vindo Battle of the Rams aí, que dá certo, a gente só precisa de um negócio um pouco mais elaborado aí, com mais tempo para eles poderem explorar, onde eles possam criar ali roteiros que façam jus, como eu falei anteriormente aqui no vídeo né, aos personagens e às suas histórias, imaginem só cara, um seriado de animação, começando ali no Mortal Kombat 1, aí eles exploram aos poucos ali tudo que aconteceu abordando o plot ali do Liu Kang Kung Lao e a galera da White Lotus, Raiden daí eles vão pra Scorpion, Sub-Zero e a rivalidade entre os clãs, toda a história envolvida Vendo o próprio Shinsung, entendeu? Porque a gente sabe que ele era da Terra O John Tobias falou sobre isso no seu Twitter aí Não tem tanto tempo assim Ele era da Terra e se converteu pra Outworld Eles poderiam muito bem explorar isso também Na série animada Eles poderiam trazer o que aconteceu no torneio lá atrás Que o Great Kung Lao derrotou o Shinsung Então assim... Eles teriam liberdade nessa série animada pra fazer muita coisa Então eu espero que a ideia dos caras aqui nessa animação Caso ela se concretize mesmo Porque isso daqui ainda é um rumor, tá pessoal? Não é nada confirmado não Eu torço demais pra que eles sigam nessa linha, entendeu? Imagina, galera, uma série animada de Mortal Kombat Nos moldes, por exemplo, do Invincible do Prime Video Não sei se vocês chegaram a assistir todos vocês aí Que é uma animação do Robert Kirkman, o mesmo criador de The Walking Dead Que olha, o negócio é fino cara, é muito bom, muito bom mesmo. Recomendo que vocês assistam. Se eles criassem alguma coisa naqueles mods ali, em termos até mesmo da violência que a parada tem, cara... Seria um negócio de explodir a cabeça, seria a melhor obra de Mortal Kombat já feito na vida Mas então é isso meus amigos, seguimos aí na expectativa E agora eu quero saber de você querido inscrito que tá assistindo aí agora Ou se você não for inscrito e tá assistindo aqui agora, se inscreve aí cara Pra poder fazer parte dessa comunidade deliciosa que é o Meia Lua Deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito disso Qual linha vocês acham que eles deveriam seguir nessa série animada se ela fosse confirmada Se pra vocês essa ideia de conexão